Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar aqui esse box com a coleção Sin City em Blu-ray edição com os dois filmes uh, que foram produzidos e adaptados dos quadrinhos, né? Essa edição foi lançada no Brasil e eu comprei numa promoção, acho que foi por R$24,90 Tá aí a arte da capa que é lombada Interessante é que essa luva aqui é, tem a saída lateral pela esquerda, né? O que... É razoavelmente incomum muito bom pra gente que é canhoto tá aqui a lombada primeiro filme com Bruce e o segundo filme aqui que eu acho que é a né a Dentro kill for aqui atrás tem a sinopse dos dois filmes quaisquer detalhes posso adicionar na descrição ou na edição do vídeo não vamos perder tempo Vou tirar aqui os discos. SimCity, que o primeiro filme tem esse subtítulo no Brasil de A Cidade do Pecado, né? Que, na verdade é uma tradução literal do, do título SimCity. Bem desnecessário. necessário. Daí tá a capa do primeiro filme. Primeiro filme que é excelente, o visual é impressionante em Blu-ray. Tá aqui a sinopse. O acabamento dessas edições da Imagem Filmes não é dos melhores, o estojo é bem ruim. Mas enfim, tá aí, acho que o disco ficou bacana aí com o Mickey Rourke e o Bruce Willis. Aqui o segundo filme que é em 3D, mas eu acho que o disco é 3D, 2D, né? Se insere a Dama Fatal ou a Dame to Kill for? Mostrei a lombada aqui. Aqui a lombada. É. Tá aqui a sinopse e alguns detalhes. Tá aí a arte do disco do segundo filme. Que não teve o mesmo sucesso nem a mesma qualidade do primeiro, né? Os dois filmes que têm até a mesma direção, mas sem o mesmo impacto ou qualidade de roteiro no segundo. Vou voltar aqui de volta na luva para encerrar o vídeo de hoje. Vídeo de hoje mostramos aqui esse box com a coleção Sin em Blu-ray. Se você gostou, dê aquele joinha, compartilhe o favorito e vai o nosso canal, que está de volta aí com vídeos regulares. Muito obrigado e até a próxima.